A deusa Afrodite está no subconsciente de todas as pessoas que, de alguma maneira, tiveram contato com a mitologia grega, seja em filmes, séries e desenhos infantis. E ela é uma deusa muito procurada e cultuada por diversas pessoas dentro da magia, porque a alma do ser humano anseia pelo conhecimento, pela transformação, pelo amor e até mesmo pela sexualidade que essa deusa aflora em nós. Afinal de contas, quem no mundo já não teve um amor platônico, não teve inseguranças com relação, a você, a sua sexualidade, e mergulhou numa descoberta de si mesmo. Todas as formas de amor, beleza e sedução estão ligados à deusa Afrodite, mas se enganam as pessoas que pensam que são apenas estes os domínios dessa deusa. Afrodite também é a deusa da liberdade de expressão, das descobertas pessoais, das quebras de padrão e paradigmas que a sociedade impõe para que as pessoas sejam alguma coisa dentro das suas relações sexuais ou relações afetivas. Quem se conecta com a deusa Afrodite acaba entrando no mergulho em si mesmo e compreendendo questões sexuais e afetivas que poderiam estar ocultas ou é, geram grandes problemas ou poderiam gerar grandes problemas dentro da realidade. Afrodite é uma deusa, de autodescoberta, de alto amor e aceitação. Mas antes de continuar, já deu para perceber que o vídeo tem um conteúdo assim, ó, muito bom e que vai fortalecer aí as suas bases de pesquisa. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada do que eu apronto por aqui. Trabalhar com arquétipos divinos não é só ler um mito ou outro, mas compreender a importância daquela divindade, o que ela representava para aquele povo a qual ela pertence. E a partir dali, conhecer os seus simbolismos, ervas e tudo que aquele aquele povo trabalhava e então trazer para mais próximo da nossa realidade de culto e aí ter um culto efetivamente novo, melhorado e que funcione para nossa realidade atual. A magia com os deuses é um conjunto de simbolismos e para que a gente consiga ter uma magia que funcione efetivamente, nós precisamos conhecer o conjunto de símbolos que estão envoltos dentro daquela divindade. Sendo assim, a gente precisa ter noção de quais eram os animais, ervas, plantas sagradas para aquele povo que cultuava e trabalhava com aquela divindade em específico. Alguns pássaros e aves também podem ser correlacionados com a deusa, como por exemplo a pomba, o pardal, o ganso, o perdiz e a torquila. Algumas plantas que você pode trazer para dentro do seu trabalho mágico são a rosa, a murta, a flor do marmeleiro, a candelária dos jardins e a hortelã d'água. Os instrumentos mágicos que você pode utilizar com relação a essa deusa, eles sempre vão ter é, a sua construção vinda do mar. Então conchas, pérolas, escamas de peixe, areia da praia, algas, porque tem uma relação muito intrínseca com os mitos de criação dessa deusa. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, mas antes eu quero pedir para você ir lá, me seguir no Instagram, porque tem vários conteúdos diferentes dos daqui, que complementam ainda mais o seu estudo, e não se esquece de me chamar por direct pra gente conversar. Agora chegou aquele momento tão esperado, que é a ritualística que a gente faz para entrar em contato com a divindade. Mas antes, eu recomendo que você... Trace o círculo mágico, purifique o ambiente, esteja num espaço onde não exista interferências energéticas, para com a sua ritualística. Se você do outro lado não sabe o que é um círculo mágico, vou deixar aqui em cima nos cards para você um vídeo onde eu falo e explico tudo certinho a respeito do círculo mágico. Para essa ritualística com a deusa Afrodite, você vai precisar de rosas da cor que você preferir e uma vela branca. Acenda a vela neste momento, observe a chama da vela e vá criando uma expansão energética. Vai imaginando a chama da vela ampliando de tamanho até preencher todo o espaço aonde você se encontra. E então escute a invocação a seguir. Eu invoco Afrodite com estas palavras sagradas, com sinceridade e de peito aberto, você que é a nascida do mar deusa sagrada e mãe de todos os desejos tudo vem de você pois você é a doadora da vida com seus amuletos apaixonantes você une os mortais e todas as raças de animais em uma paixão descontrolada você revela o melhor e o pior em nós, e nos faz ver todas as nuances doces e amargas de quem nós somos. Eu a invoco, Afrodite, com essas palavras sagradas, com sinceridade e peito aberto. Venha, poderosa deusa, e derrame sobre nós suas bênçãos. Feche seus olhos e respire profundamente. Observe a escuridão aveludada em que você se encontra, aos poucos. Você consegue ouvir o som do mar. Caminhe em direção a ele e vá seguindo até encontrá-lo. Uma praia linda, com areia branca e macia. Ao longe, você pode avistar uma mulher com vestes claras e leves. Continue caminhando até chegar em direção a ela. Quanto mais se aproxima, mais percebe suas características, ela é Afrodite, a deusa acena para você para que chegue mais perto e sem medo, ela segura sua mão e juntos de mãos dadas seguem caminhando pela praia, neste momento a deusa começa a perguntar sobre as suas inseguranças, sobre os padrões limitantes que você carrega e que impedem o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Afrodite, pede para que você observe atentamente quem você é, cada detalhe de você e reconheça a beleza única que habita em você. E juntos busquem compreender, observando cada pedacinho dentro e fora de você, e reconhecendo como um poderoso e único tesouro. A deusa então te dá uma rosa, ela segura esta flor entre as suas mãos e a dela. Afrodite então dá um beijo em seu rosto e diz uma flor para outra flor que ela possa desabrochar a beleza que existe em você. Afrodite então te abraça. Agradeça a presença da deusa, se despeça e retorne para o aqui e agora. Agora que você terminou a sua meditação e trouxe com você a energia da deusa, magnetize a rosa que você escolheu com esta energia, destrace o círculo mágico e faça um banho com ela. Traga a energia para o seu corpo, se una com a energia sagrada da deusa Afrodite e observe seus dias a partir desse momento, na intenção de perceber nuances de você mesmo que precisam ser curadas, repensadas. Perceba seus medos, seus traumas, suas inseguranças e também comece a encontrar os seus pontos positivos as suas nuances únicas, que tornam você especial, que tornam você quem você é. Agora que você realizou seu contato com a deusa Afrodite, conhece um pouco mais sobre a sua história mitológica, que conhece um pouco mais sobre a sua simbologia, e tem aqui uma lista de conexão que você pode fazer sempre que se sentir à vontade, você tem aí armas poderosas para começar a desenvolver o seu culto com essa deusa, o seu modo de trabalho, através deste vídeo você consegue desenvolver muito, coisa, Então usa a sua criatividade e entre em contato mais vezes com essa força sagrada. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior carinho do mundo em te responder. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, muito obrigado pela audiência. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.